Fala meus amigos, sou Flávio Guitabais, do canal que se faz aqui não paga. A dica de hoje é bem legal, né? Mas já vou pedir aí pra você né, compartilhar nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Se você pudesse né, é, clicar no sininho, tudo bem, mas se não puder, fique à vontade, tá? Mas o é importante é que você esteja inscrito, né? Pra quando a gente postar vídeo né, que venha né, agradar a vocês, você fica lá, né? Pô, esse vídeo eu quero saber. Ok, tá bom? Gente, vou falar hoje sobre algo bem legal manta vinílica Sinceramente, é, algumas pessoas falam que tem que ser profissional. Eu, sinceramente, né? Eu não sou profissional e consegui instalar né, esse piso aqui. Se você for ver meu vídeo, gente, eu até peço desculpa a vocês porque o nosso vídeo, o nosso primeiro vídeo sobre a manta benílica, é, eu já tinha construído isso aqui, entendeu? Então eu não pensava nem em ter canal. Né? Então aconteceu e como algumas pessoas eu fazia alguns vídeos aqui em casa, as pessoas, poxa, pra cabeceira, tem padrão de TV, o que pô, me ensina aí? A gente, para dar, né? Tipo assim, até uma ajudinha, eu fui lá e postei né, um passo a passo, né? Mas já tinha sido instalado, eu só dei umas dicas, nesse né? Esse vídeo já passou de 300 mil visualizações, pô, todo mundo aí, né? Tem muita gente que gosta e tem tem muita gente que critica, né? Porque fala, pô, não vim instalando, ok? Mas é porque realmente não tinha essa visão, tá bom? Então, gente, olha isso aqui, Esse aqui é meu piso vinílico, o piso, né? Em perfeito estado, ele já tem, vai fazer 5 anos. Esse piso aqui, gente, é, é muito barato. E eu vou tentar falar com vocês, né? Fazer um vídeo rápido. Tô vendo o um tempo aqui, né? Se passar, eu vou ter que fazer né? em duas vezes, ok? Mas se não passar, eu tento finalizar em um vídeo. Então, como tem, imagina, 300 e poucas mil pessoas me né, fazendo pergunta Geralmente, eu respondi 50 mil perguntas relativa à manta vinílica, tá? É, então, isso aqui são pilos vinílicos. Não é, não é laminado, tá? E eu vou tentar falar, né? Pra vocês, né? passo a passo de alguma coisa. Eu tô aqui com um papelzinho que... Me, que... Fizeram as maiores perguntas, tá? Então a gente vai responder 15 perguntas pra você. Mas até o finalzinho do vídeo você acompanha a gente. O que der pra eu colocar no foto, eu vou estar colocando aqui do ladinho, né? Porque dá um trabalho para editar vídeo, tá? E vamos que vamos. A gente tá no Facebook, também no Instagram, né? lá. É muito legal para vocês fazer pergunta, porque lá eu posso dar o meu WhatsApp. Vamos que vamos, tá? Então vamos lá. De que, que é feito é o piso vinílico, gente? O piso vinílico é feito de, de um material né? muito forte, né? uma borracha muito forte. E na Europa já usava bastante, né, e o Brasil acho que está né? começando a usar tem 15 anos. Mas é um piso muito bom, né, ele tem uma garantia muito boa. É... Poxa, de 15 anos, quando eu isso aqui, me deu de 15 anos, né, o um fabricante é... falando que eu tinha que cumprir algumas regras, né? qual são as únicas duas regras, né, que, que ele falou pra mim, né, que eu não posso lavar, né, com água corrente, ok, mas eu posso passar pano úmido aqui, eu vou te mostrar como é que a gente faz já, e não posso colocar né? no banheiro, né. Não que no banheiro não funcione, muita gente coloca dá tudo certo, só que o fabricante não cobre se assim, dá né, problema lá, tá bom? Então é isso, o material é uma borracha muito forte, diferente né, do, do piso iluminado que é feito de madeira, ok? Então essa é a primeira pergunta de que é que é feito, uma borracha muito forte. O meu, esse aqui Flávio, o um milímetro é 7 milímetros, gente, é fininho, poxa, eu tô com um pedacinho ali, depois eu vou te mostrar, Tá? É, então, os tipos de piso verídico são, né, são as mantas, né, que é essa aqui que eu usei na minha casa, né, inclusive que eu fiz ali no painel da camiseta da o painel TV. Né, é, tem, nós temos as réguas de clique. O que é a régua de clique? Você não precisa passar cola. Né, então, você, você vai colocando e vai encaixando. O piso tem que estar alinhado né? e você vai colocando só o piso clicando no outro E ele fica né, bem estabilizado e com os rodapé por cima para finalizar né? E nós temos as réguas que são né, de autocolante né? Que você puxa uma adesiva que você também cola Então você não vai precisar usar a cola nesse desse tipo de régua né? E nós temos a régua que tem que usar a cola né? que é igual essa que eu te falei que é adesiva mas a única diferença é que você tem que usar a cola, tá bom? Então, nós temos esse tipo de piso viníclico. A manta né, e as réguas, ok? Show de bola. É, onde comprar, gente? Pra mim, é muito difícil ficar né, é, falando pra você onde eu vou comprar. Por quê? Porque parece né, que eu não tenho contato com ninguém, gente. Eu nem patrocino eu tenho de camisa, você pode ver. Mas, tipo assim, quando as pessoas me perguntam, eu tenho que te falar o preço mais barato, concorda? Né? Eu sempre pesquiso, às vezes um amigo meu me liga. Poxa, falava, hoje eu né, encontrei com um amigo meu, Pastor Oséias. E ele me pediu orientação e eu falei, cara... Essa manta vinílica aqui, ela custou 11 reais um metro, né, o site que, você, que a gente compra, né, que é o melhor para mim de preço, né, pode tipo ser assim, madeira e madeira. É um site, ele vende, então, o rolo vem com 25 metros, ele tem 2 metros de, de largura, né, e vem com um rolando de 25 metros. Então, eu comprei aqui dois aqui para casa, eu fiz, né, o meu quarto, o corredor e o closet, tá. É, ainda fiz o quarto da minha filha, né? e fiz os painéis, ainda sobrou E o que tinha de sobra eu coloquei lá no canto do meu cachorro lá E ele fica lá, hoje eu lavei, tá lá até hoje né Você vê que mesmo assim é, não rasgou né? E pega só lá, tá? Molho com água né? o, Só no que aconteceu que ele desbotou Porque eu jogo muito produto, né? Por causa do cheiro e tal, tal vamos que vamos É isso, tá? Valores, né? eu acabei de falar pra você, né? Ele vai gerar em torno de R$11,00 ele tem de até 100 reais, tá gente? Depende do modelo que você quiser. A manta realmente são as mais baratas. Eu gostei muito da manta, por quê? Porque as mantas, ela... ela, ela, ela para você limpar, é melhor, né? Porque ela não tem nas réguas, geralmente, de né, 20 centímetros. Então, ela é bem assim, né? Juntinha. Então, é, é, passa um pano bastante úmido não tem problema, né? Eu sei onde são as juntas de dilatações, né? onde faz a união, né? Então, aqui também, né? Como eu usei, né? Um... Um, tipo é uma cola né, que não deixa entrar água então é, ficou bem legal né então eu prefiro as mantas porque achei também mais rápido tá e é isso os valores são assim né então se você quiser comprar manta eu achei bem legal né? tem muito modelo tá é, onde eu posso colocar essa pergunta é são uma das perguntas que todo mundo é, faz lá é Flávio posso colocar em piso sim posso colocar né já e, e, e contra pode o que acontece você que está construindo gente aproveita esse momento, né já que você quer fazer aqui um quarto igual o meu, né? Fala assim, pô, queria botar no meu quarto? Queria botar né, no closet? Queria botar no quarto do meu filho, que é muito bom? Você já vai pedir pro o cara, quando fizer um contrapiso, fazer um contrapiso bem liso, gente. Já manda ele falar assim, pô, faz um contrapiso liso. Se ele souber fazer um cimento queimado bom, lisinho, manda ver, porque depois é só mandar cola, tá? Eu vou estar tá colocando no final dessa explicação, né? Vou estar tá colocando né, alguns vídeos de, de, de colocações que é muito legal. Então você vai ver né, que se você tiver... Poxa, Flávio, meu contrapiso está horrível. Está é, com muito buraco, já tem né, uns dois anos, está lá no não fiz nada na minha casa. Não tem problema. Dá para você né, fazer o nivelador e vai ficar bom, tá? É, relativo esse isso, é importante. mas atenção aí no contrapiso. Dá né? é, Você só vai ter que passar, né? dependendo do seu contrapiso, no nivelador. Se o cara for lá né? construir e fizer né? o seu contrapiso na hora e você falar pra ele, eu oh, quero bem liso de repente você só vai meter cola e vai, vai mundo que vamos, tá? Flávio, ah, mas minha casa já tá com piso aí, gente. Você tem três opções. Escuta isso aqui que é importante que todo mundo me pergunta isso o que, é que você pode fazer. Seu piso já tá fim de carreira, né? Você já sabe que não vai usar nunca mais, nunca mais, já tá velho. Então você tem a opção até de colocar o piso sobre piso. O que, que você pode fazer? Você vai dar uma massa niveladora por cima disso, entendeu? Então você dá um nivelador, por quê? Porque lá no futuro, se você não gostar da, da, da manta ou da régua, você pode tirar e você pode colocar o piso sobre piso, não? Então você não perde. Então no, é, no, no, no piso você pode botar, você vai ter que passar né, um nivelador é, é muito fácil, no final do vídeo você vai ver aí né, é, a explicação, tudo certinho Gente, eu não achei difícil, né? É que eu te falei, tudo que é bonito dá um pouquinho de trabalho Mas eu não achei difícil, né? E eu não sou profissional Então você pode colocar Flávio, qual seria a outra opção? Aí vamos depender, vamos, vai depender da dilatação do seu, né, do seu piso Se você falar para mim assim Poxa, na minha casa é porcelanato, né? Ou é um piso sem borda, né? Aqueles pisos que ficam juntinhos um no outro, né? Isso é tranquilo, por quê? Porque você pode colocar, porque não vai dar linha, né? E, de, e se for porcelanato também, porque é muito próximo, então não vai dar linha quando você colocar a manta. E tem diversas espessuras, como eu disse, a minha é mais fina. Se você usar régua, né, diretamente no, no piso... Não dá nada, gente, eu já vi várias casas assim, então se você comprar a régua que é um pouquinho mais cara, né, que é de clique, e você quiser colocar diretamente em cima do porcelanato ou do piso, não dá nada. Porém, existe, gente, existe, né, é, é tipo um plástico que você coloca né, por debaixo do... do, do da régua ou da manta e você faz a aplicação em cima, entendeu? Então se você não quiser, poxa Flávia, eu tenho um piso muito legal, eu não queria, né? Eu queria fazer um teste né? depois de cinco anos eu quero tirar. Ok, então você compra esse. É um plástico que vende, né? tipo uma espumbinha, e é aplicada essa régua por cima disso, tá? Nos Estados Unidos, como é que eles fazem? Lá é, é, é muito normal, nós temos o quarto aqui, né? Eles compram madeirite, não sei se você conhece madeirite, é, é tipo aglomerado, né? Bem fininho, né? acho que é de meio centímetro, eu acho, né? acho que é 50 milímetros, e ele, ele forra todo de madeira, né? esse madeirite no seu piso, né, e ele, colo, ele cola a manta vinílica por cima desse madeirite. Achei também muito interessante, né, mas nos Estados Unidos é assim que funciona, né, As casas lá, é né? muita de madeira, eles usam para drywall então também é uma opção para você, né, pode pensar aí, bota lá na internet, você vai ver o um vídeo lá, né, que você vai ver que existe essa possibilidade. Então não tem, né, ah, poxa Flávio, eu não, eu não vou botar, vai dar trabalho não, gente, tem várias opções você vai escolher, né, é o que eu te falei, se você quiser economizar, Faz igual eu, meu método foi mais barato, né? Eu já tinha um contrapiso, dei o um contrapiso liso, né? E, e colei, fiz a colagem da manta, tá? Então é isso, tá? Onde eu posso colocar, né? Que foi uma pergunta que todo mundo fez, né? Como eu disse, só não se coloca dentro do boxe, né? É porque lá vai ter contato direto com a água mas no banheiro tem diversos aí, não de escola capricha na colocação quando eu for fazer pode me chamar aí no, no, no, no whatsapp aí, que eu te falei, entra no facebook lá que pra mim que é bem legal porque eu faço contato com todo mundo gente, a gente com todo mundo, sou é um cara muito humilde não tem essa, então se você entrar no whatsapp e falar, vim, tô querendo colocar aqui agora como é que eu faço, comprei tudo, você pode fazer a ponta a ponta, a gente faz um vídeo aí tá, não tem problema né? a gente ganha amigos já e um dia se você vier aqui no Rio de Janeiro, aqui, a gente leva pra passear se for na tua área aí, você paga um café com bolo, vamos que vamos, tá, é, preparação do contrapiso, vamos lá, né, é isso que eu te falei, que é o nivelador, Flávio, existe o um nivelador, né, que é muito bom, que diversas marcas também, né, que, que eu te falei, eu não vou falar, porque parece que estou patrocinando, né? mas só você colocar lá no Google, lá, nivelador de piso para manta, vai aparecer vários, tem marca boa né, a aplicação é muito fácil, é um líquido que você faz, você joga, vai passando o rodo, ele mesmo assenta, tem do assentamento e tem com a espátula, Flávio, como é que é com a espátula, foi o que eu fiz, eu não comprei nada, gente. O contra... Eu tinha aqui, né? O contrapiso liso. Eu fiz o. Eu peguei massa, né? Eu peguei, desculpa, eu peguei cimento e misturei com cola. A proporção é 5 quilos, né? 5 quilos de cimento, né? Por 300 ml de cola cascores, né Fiz a mistura bem líquida, passei uma desempenadeira, né? Vou ver se eu coloco a foto para que você veja, mas eu te falei, no final do vídeo tem tudo, tá? Tem como é que é feito. Então é isso que eu fiz. No contrapiso. Se você fizer um contrapiso, né? Como eu que fiz o meu contrapiso e estava aprendendo muito sobre obra ainda, se eu for fazer hoje, né, eu acredito você que eu não ia nem usar né, a massa niveladora porque eu já ia dar uma queimada maneira e ia ficar top, tá? Então é isso que é assim que funciona. Você vai chegar e você vai pedir para o cara fazer o contrapiso maneiro. Se ah, Flávio, já está pronto, usa o nivelador. 5 kg de cola, 300 ml de, de cola cascoreio. Você vai comprar aquele grandão assim, né? Então você vai poder usar bastante Fez aquela massa líquida, né? Você vai passando a desempenadeira E tem tempo de secagem, show de bola Vai ficar legal Flávio e foi for no piso? Mesma coisa, não tem como você errar, tá? Eu já vi até algumas... É, como você tem um piso liso, né? Eu já vi algumas pessoas até fazer somente um rejunte A área do rejunte, né? daquela aquela calafetada, né? Depois dar uma lixada assim nas bolas, né? E mandar ver, fica top também, tá? Então vamos lá Flávio, na madeira você pode colocar? Muita gente que tem casa antiga de taco, né? Pode sim, gente. O que não pode acontecer, você tá com a sua madeira podre, né? E aquela madeira com as pontinhas, tá bom? E isso que eu tô te falando, gente, é pra manta, se você for usar a régua... Não tem problema, né? você, a régua é mais grossa Então para manta você vai ter que dar uma lixada ali né? Para ficar bem retinho tá? E se tiver né? aí um verniz velho aí no seu taco, na sua madeira Você vai ter que remover né? é, Uma esmerilhadeira eu uso né? com, com disco flap Eu lixo rapidinho, isso aqui leva um pouco, 40 minutos para lixar E tá baratinho também, você compra no site vai ter mais uma ferramenta tá bom? É isso aí é, tipo de cola, gente Existe a cola própria, né? que é uma cola branca né? Que a gente chama de cola PVA eu uso da Global Fix, senão também não tem patrocínio de ninguém, tá? E pode usar também cola de duplo contato, tá? Então você vê o que é mais em conta e mais barato. A cola de duplo contato, você tem que passar na manta vinílica, certo? E você tem que passar no chão, tá? Quando encostar, nego né, velho, não vai sair mais, né? Então, tipo assim, quando você for arriar, vê bastante vídeo, faz igual eu fiz, né? Minha esposa que me ajuda, já vai arriando, já, deu né, assentando, vendo com a madeirinha, né? com uma toalha com, ou, ou com um carpete, já vai esticando, né, no primeiro vídeo eu mostro como é que faz, né, não tem como você errar. Então é isso, é, dá pra tu usar os dois tipos de cola, tá? Tem um cara aí que botou um vídeo na internet aí que tem uma tal de cola cola, cola branca Tech Bond, né, o cara fez no banheiro dele e falou que ficou bom, mas é eu não conheço ele, né, mas também ele usou a cola Tec Bond e falou até que foi mais barato, uma cola branca Tecbond, né? E falou que ficou top, tá? Então são dois tipos de cola, cola, cola Global Fix, só você botar e tem várias marcas, tá, gente? E tem a cola de duplo contato também, que você pode usar qualquer coisa aí, a diferença é só que você cola de duplo contato, você passa na, na, na, na, no piso vinílico, né? E você passa no chão, tá bom? E a cola branca você só passa no chão, espera 15 minutinhos, né, pra dar aí o táxi, né? E quando você botar o dedo e não sair mais no dedo, você pode mandar ver, tá? Limpeza, opa, limpeza que achou de bola. limpei minha esposa hoje só passou a vassoura, nem limpou, nem limpou. Ela, se ela soubesse que eu estava fazendo um vídeo aqui, ela ia até falar, pô, deixa eu limpar, não sei o que lá. Não. Deixa eu aqui, porque tá muito torto, né? Opa, opa, opa, isso. Aí o que acontece? Gente, a limpeza disso aqui é muito legal. Para você ter noção, no meu quarto tem mais ou menos 4 metros e 20 Então a, a, a junção minha aqui ficou bem no meio da cama mesmo. Né? É, e o que acontece? Para você entender, se eu jogar um balde de água aqui. Né? Não tem problema, porque só se for para debaixo do rodapé, né, e se pegar na, na, na junta de, aqui na juntazinha. Só que a junta também, eu usei um produto que você passa, o tal de selafix, que fica igual um vidro, assim, né, também não entra água, tá? Mas eu evito lavar por quê? Porque vai entrar embaixo do rodapé. E é manta, gente. Então tem essa vantagem da manta. Porque ela não. Ela é totalmente borracha, né? Se você usar a régua, você não pode lavar. Porém, você pode né, passar pano, né, limpar tranquilão, né? Você usa qual produto? Para os desinfetantes normal. Eu não uso nada né, abrasivo, né? E você pode usar, que é muito legal, tá? Então você pode fazer a limpeza normal, gente. Vassoura, gente. Isso aqui vai fazer cinco anos. Não tem um arranhado. Depois eu vou mostrar pra vocês. O piso não tem um arranhado. E aqui entra minhas filhas. Não né? entra molecada, às vezes. Né? A gente briga, né? O que a gente não quer mas é muito tranquilo, tá? É, o produto é bom realmente, tá? É, Locais que pode usar na né? aplicação e colocação, né? Já falei, né? Você usa cola, você vai usar uma desempenadeira de dentinho, né? Com a cola branca. Eu tô te falando assim rápido, gente, porque pro vídeo não ficar grande. Mas eu tenho um vídeo aí, né? Se ficar grande, vou ter que fazer vídeo dois, tá, gente? É, até no finalzinho, eu vou colocar toda a instalação passo a passo, né? A pessoa fazendo bem devagar. Aqui eu tô respondendo pergunta. Tô até dando esse bônus aí que, na verdade, eu só queria responder a pergunta, tá? Então, vamos lá, né? É, isso aqui é muito importante, gente. O número de série do, do, do rolo. Flávio, eu quero comprar né, só né, é, para botar no meu quarto. Ok, vai vir né, só um rolo de 25 metros. E você vai colocar... Poxa, Flávio, só vem de 25 metros, se eu salvo engano, é de 20 a 25 metros, tá? Então, é se você quiser colocar né, em outros lugar da sua casa, você vai ter que comprar dois rolos, né? vai dar 40 ou 50 metros, né? É, você pode também rachar com um amigo, tá? Mais importante o que, que é? Existe o um número de série que vem né? é, no, nas mantas, né? no, no, principalmente no rolo e nas caixinhas também, nas réguas, tá? Então você se atente para que seja o um número igual, tá? Geralmente a pessoa quando te vende, ela vai vender com o um número de série igual, né? Porque isso é importante, até porque senão se vier diferente, você manda voltar, porque isso pode dar um tom diferente, tá? Então aqui em casa, se você for em todo lugar aqui, você vai ver que é o mesmo tom. Tá, então atentar pro número de série, tá bom? É, o rodapé, muita gente me pergunta sobre o rodapé. Esse rodapé ali meu, ele é de gesso com cimento, é um rodapé cimentício. Você pode fazer na sua casa ou você pode comprar. Custa 1 um metro 4 reais, Aplica, ou, ou, pra você colocar muito fácil, gesso cola, apertou, garrou, tá? aí até hoje também tá? nunca descolou, minha esposa limpa, bate a vassoura, tá aí. E existe o um rodapé de PVC, que você pode estar tá colocando também, né, que vende, é, é, é igual isso aqui, só que é de plástico, tá? Então você também pode colocar o rodapé, Flávio, mas eu não quero botar de PVC nem de gesso, eu quero colocar de madeira. Também pode, não tem problema, tá gente? O rodapé para dar esse acabamento final, tá? É, é, é isso, gente Eu acho que eu fiz todas as... É, todo mundo perguntou aqui Valores, já foi Preparação do piso, ok Limpeza, já foi Local que posso usar É isso aqui, gente Então, é, espero que, tem, que eu possa ajudar vocês eu respondi né, as perguntas Que eram as perguntas mais top Mais importantes, tá? É, eu vou colocar né, algumas fotos maneiras aí né, é, no finalzinho do vídeo de lugares né, que nós conhecemos, de amigos que fizeram né, E o que, que dá pra você fazer, dá pra tu fazer escada, dá pra você fazer quarto, dá pra você fazer quarto bebê, parede, tá? Deixa eu mostrar aqui o, o... Aqui, ó, isso aqui, ó, feito com cola de contato, eu fiz a cabeceira da cama que sobrou, tá? Ficou muito legal, isso aqui eu achei muito legal Aqui a gente fez, sobrou também, ó Pailhão de TV, aparece, né, eu com minha esposa fazendo Ok? Vou virar a câmera aqui para você ver, tá? Rapidinho. Ó, gente, ó. Esse é meu piso. Tá em perfeito estado. Sem nenhum problema. A junção é aqui, ó. É difícil até de ver, ó. A junção é aqui. É muito bem feita aqui. Se você for ver, ó. Tá vendo? Ó. Bonito, né? 11 reais o metro. Isso aí. Aí que se faz aqui não paga. Fica até o finalzinho aí. Compartilha nosso vídeo. A gente faz com muito carinho pra você. Valeu. Fica na paz. Deus abençoe.